Olá, tudo bem? Eu sou o Jovem Cultural, e no vídeo de hoje você vai descobrir quais são as três habilidades que irá destravar ou até mesmo potencializar o seu sucesso. Então não saia deste vídeo, se quer afiar as habilidades que te levarão mais longe. Enfim, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço que se inscreva desde já e ative também as notificações. E sem mais enrolação, vamos direto ao que interessa. A primeira habilidade é o domínio da oratória, pois ser um bom orador é saber fazer a junção de vários recursos disponíveis, e dentre eles, a sua locução, que é a maneira de articular bem aquilo que deseja falar, sem precisar se apressar ao expor algo, tendo domínio de técnicas de persuasão alinhado a um tom de voz e postura corporal corretas, sem contar os movimentos corporais que devem ainda ser dominados para que a sua mensagem seja, no mínimo, respeitada. Pois dessa maneira, as pessoas darão valor e peso às suas falas. Você não precisa se preocupar com o tempo que levará em uma conversa. Se está apressado ou não, apenas domine e deixe claro o seu ponto de vista. Desse modo, o impacto que você exerce sobre a conversa se torna mais notável para quem está ouvindo e até mesmo para as outras pessoas que será repassada a informação. Digo isso, pois uma conversa nem sempre se acaba no primeiro ouvido que a ouve. Normalmente é repassada como elogio ou como desprezo e inveja para outras pessoas. Mas no nosso caso, ao se ter conversas sérias e desse modo que acabamos de explicar, esperamos sempre pelo melhor cenário, por mais que ainda existam indivíduos sujos e que tentarão te derrubar. Por fim, até mesmo uma conversa desagradável, como uma advertência, Ser encarada de tal maneira pode se tornar um diferencial em sua personalidade, te atribuindo seriedade e diversas outras vantagens. E tudo isso que disse até aqui advém só pelo fato de você dominar a habilidade da oradora. A segunda habilidade, que é capaz de destravar o seu sucesso, se chama personalidade atraente. As pessoas, de fato, irão se interessar em conhecer você, e fazer com que você faça parte do círculo social delas quando você é uma pessoa interessante, quando a sua presença agrega valor, agrega um ar diferente ao ambiente em que está fazendo parte. Entende? Ninguém quer ficar ao lado de pessoas baixo astral, a menos que essas sejam do mesmo polo que elas. Esse pilar vai fazer com que você tenha a chance de mostrar as suas competências, de mostrar para o que você veio ou mesmo para o que você está ali. Mas essa habilidade por si só não é autossustentável, portanto trate de desenvolver competências que você julga ser importantes em sua vida, para que através da sua personalidade atraente você possa demonstrá-las a outras pessoas, essas que de fato são capazes de te colocar em patamares maiores na vida. E por fim, a última habilidade mais importante ao meu ponto de vista é a sabedoria pois ela te fará enxergar o que as outras pessoas não enxergam. Ela te abrirá os olhos para a realidade e oportunidades em sua forma mais pura e compreensível de ser percebida. Ela te mostrará até mesmo as segundas intenções por trás de qualquer finalidade. Essa habilidade pode te trazer oportunidades e te livrar de enrascadas. Ela quem irá ser a responsável por te guiar em todo o percurso correto a ser tomado para a chegada do mais alto nível de sucesso. E para você que ficou até aqui, irei dar um bônus. Irei dizer aonde procurar por cada habilidade que será responsável pelo seu crescimento. Você deve se procurar nos livros. Esses que ultimamente só estão sendo usados como enfeites de prateleira. Os livros certos podem conter um tesouro inestimável. Espero que esse conteúdo possa te ajudar em algo. se gostou, se inscreva aí por favor. Um grande abraço do Jovem Cultural e te vejo no próximo vídeo.